Olha quem tá aqui! Vamos achar de assim. Olá pessoal, meu nome é Patrícia e seu canal Lares e Lugares. Hoje estamos indo em viagem. Nós acabamos decidindo ir para Geórgia e para South Carolina, que são os primeiros estados aqui depois da Flórida. Welcome to South Carolina. O assunto desse vídeo é cultura americana e curiosidades. Esse vídeo faz parte da série Road Trip que nós fizemos aqui no canal, nós fomos da Flórida para a Geórgia e depois para a Carolina do Sul. E esse vídeo é sobre um passeio que nós fizemos no museu em Charleston, na Carolina do Sul. Como eu sei que esse vídeo pode atrair gente com as mais variadas intenções, eu quero deixar algumas coisas claras antes de seguir. O foco não só desse vídeo, mas do canal todo, é trocar informações, conhecimentos, mostrar curiosidades, culturas. Eu procuro ser uma pessoa educada, mente aberta, um ser humano do bem. Eu procuro manter um clima familiar e bom aqui no canal e eu quero atrair pessoas que tenham esses mesmos interesses e valores. Eu não vou aceitar palavras colocadas na minha boca, nem preconceito de nenhum tipo. Como se diz na minha terra, pá, comando mi. Mas você que está interessado nesse assunto e sabe respeitar os coleguinhas, você é muito bem-vindo no canal, seja muito bem-vindo mesmo, se inscreve e compartilhe os seus conhecimentos, porque eu adoro aprender, nós aqui adoramos aprender, e sempre é bom quando as pessoas contribuem nos comentários com seus conhecimentos. Então puxa a cadeira, pega uma pipoca e seja muito bem-vindo. Charleston foi importante na história dos Estados Unidos pelo comércio de escravos Quase metade dos escravos que entraram nos Estados Unidos, entraram por aqui E eles tinham um prédio aqui que virou museu E nós vamos entrar no museu agora Dá pra ler né, Old Slave Mart Museum Mercado Antigo de Escravos sobre o tráfico de escravos, né? Fala inclusive do Brasil, porque ó, saíram de todos esses lugares aqui da África e foram para aqui todos esses lugares na América. Aqui está dizendo que foi banido vender, comprar e vender, fazer o comércio de escravos nas ruas, que era feito antes. Então eles construíram esse prédio aqui para fazer esse comércio. Foi especificamente construído para fazer esse comércio. E eles dizem aqui que o próprio prédio é um sobrevivente então, que conta a história. Né? Aqui está dizendo que a maioria das pessoas não possuía escravos, que quem possuía escravos eram os fazendeiros. E os grandes fazendeiros era os que tinham mais escravos. Então, de 15 pessoas nos Estados Unidos que possuíam mais de 500 escravos, oito eram da Carolina do Sul. Então, de toda a população branca, 3% possuía 95% da população escravizada. E nós já falamos sobre a palavra com N no aqui no canal, né? Que não se fala que eu não vou ensinar a falar. Porém, aqui se vê ela o tempo todo. Ela não deve ser falada justamente porque era pejorativa, né? como eles tratavam as pessoas escravizadas. Por isso, não. Por isso não se fala. Aqui fala sobre os preços, então, conforme a, a classe, tinha uma variação. Esses aqui eram os preços da época, 1.860, e aqui atualizado para 2007 os valores. Aqui é de acordo com a idade, pequenino, um ano, vai descendo, com 20 anos equivalia a mais. E aí, depois vai baixando conformidade. Imagina usar isto. Antes da Guerra Civil, então, quando o Norte começou a tentar proibir a escravidão, eles proibiram a importação, então o Sul começou a vender só os escravos nascidos aqui, os americanos já, né, as pessoas escravizadas, nascidas aqui, já. Aqui é uma maquete do mercado, então. Né? Essa parte que nós vimos lá na frente, tinha uma lateral, e ali tinha outras partes, um lugar para fazer comida, um lugar que era para colocar os mortos. Vira ele falando sobre o Brasil. first, next, French, even Virgin Islands. Delaware, Maryland, Kentucky, Missouri. Go to Kentucky. It's kind of hard to remember that it's actually a Union or was a Union state. It's pretty southern there. I lived in Kentucky for a little while, um, but nevertheless. So those would be smaller transactions, not requiring all of this property to have an auction. You, you don't want to buy your next cook, in a, at an auction. You want to be able to like find out who they cook for. Ele está explicando que aqui era para pequenas transações, não grandes transações Então se precisasse, ah, eu quero um carpinteiro, vim aqui comprar Ah, eu quero uma cozinheira, vim aqui comprar eu, eu, eu, eu eles, eu, eu que os escravos fugissem, para começar que eles tinham uma coisa no pé Que era como se fosse um chacoalho, mas isso não durou muito tempo Porque os escravos aprenderam a colocar móvel, como é que é mud? Lama Colocar lama nesse, nesse aparelho E daí o chacal obviamente parava Quando eles pegavam os escravos que fugiam Os donos podiam pagar o governo, assim, local para punir eles de uma maneira brutal O Léo tava perguntando sobre a... Como é que eles se comunicavam, né? E aí aqui eles tão explicando então sobre a linguagem E falando que alguns se transformaram em bilíngues ou trilingues. Ah. Olha quem tá aqui Machado de Assis. No vídeo anterior, nós falamos sobre os estados confederados são esses aqui, que são aqui no sul ó, que eram esses que queriam manter a escravidão Guerra Civil, então foram esses aqui do norte esses estados do norte aqui, lutando contra esses do sul que esses não queriam mais a escravidão e esses ainda queriam sobre a abolição da escravatura então começou em 1777 o mais antigo aqui né aqui na, nos Estados Unidos no Brasil foi só 1888 porém no, nos Estados Unidos eles continuaram com legislação para separar brancos e negros né e no Brasil não teve isso essa foi a diferença só sobre o mercado de escravos ele não fala sobre a segregação mas aqui tinha ah, proibido tomar no mesmo bebedouro, beber no mesmo bebedouro brancos e negros não podiam uh, negros não podiam frequentar as faculdades as mesmas escolas que os brancos e era por lei casamento interracial é uma palavra que eles têm aqui que eu acho estranho né mas uh, era proibido eles não, poderiam, não podiam se misturar essa foi a diferença que teve no Brasil né? que no Brasil não, não teve essas leis então o Brasil se misturou isso aqui era usado para transportar as pessoas então de um lugar para o outro aqui fala sobre o caminho então né saindo dos países da África a maior parte por aqui aqui Indo no Brasil então. Recife, Salvador e Rio de Janeiro. E esse cara aqui, João Marinho, Francisco Blue. Félix de Souza. Slave Merchant. Mas ele não é branco. Tem slave, tinha várias negras. isso E Bela aqui que achou do do museu. Achei bem informativo, só que obviamente uma história bem pesada, né? Aprendi um monte de coisa que eu não sabia. E achei que ele ia ser maior, só que no fim eu acabei é. ganhando bastante informação até. Isso, eu também. Eu eu esperava que ele fosse maior. É. Era bem pequeno, mas bastante informação, realmente bastante informação, mas nossa, uma história muito pesada, né? Que tristeza, nossa que absurdo Não é aquela abundância do Brasil não Mas depois essa casa foi demolida e fizeram esse cemitério Então eu acho que também tem tour Se Charleston tem uma história parecida com Savannah Por que, que são cidades tão diferentes? Brazilian Steakhouse Que coisa mais linda oh. Aparecer um diário de uma paixão, não tá, né? Um dia isso vai vir abaixo Eu tô impressionada